Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall Pessoal, há pouco tempo nós recebemos aqui essa caixa aqui Na empresa, né? E hoje nós vamos mostrar o que veio aqui dentro dessa caixa Foi essa ferramenta aqui que é um cortador de, de faixa, né? Ela corta a placa em faixas, né? E ela é bem legal, pessoal, que ela tem aqui, ó Medidas, né? Então você coloca aqui a medida que você quer cortar Aí você aperta aqui, Tá? Você bota na medida, isso aqui é, é regulável, né? Você pode, pode soltar do um lado, soltar do outro. Você regula, ó. Ele vai até 60 centímetros aqui a medida dele, né? Pode cortar até 60 centímetros. Então, você regula aqui e você coloca a medida que você quiser, tá? Aí o que que acontece? Aqui ele tem as lâminas, né? Lâmina de estilete, você pode colocar um pedaço de lâmina menor. Nós colocamos a lâmina inteira conforme veio, tá? E uma coisa que eu achei bem legal, pessoal, esse detalhe aqui, ó. Vem umas rodinhas, tá vendo? Umas roliman que é para você poder colocar e ela deslizar tanto aqui quanto aqui. Tá dando para pegar aqui dentro? Aqui vem também três, ó, três rolimãs para você poder é, colocar aqui dentro, tá ok? E aqui encaixa a placa. E você vai e passa o, o, o, o cortador, tá? Vem também esse esse apoio aqui também para você colocar aqui, ó. Tem aqui um espaço aqui para você poder colocar esse, esse cortador, esse apoiador, tá bom? Então agora a gente vai... O Alexandre vai me ajudar aqui segurando a placa aqui para a gente poder fazer o corte e mostrar para vocês como é que funciona. Pessoal, conforme vocês podem ver, a lâmina cortou aqui, ó. Riscou aqui desse lado e riscou desse lado. Então, torna mais fácil a nossa, o nosso corte, ó. Então, é uma maneira, pô, legal também de você poder fazer cortes na tua, na tua placa. Muito legal mesmo, tá bom? Então, fica a dica aí para você que, como eu, é louco por drywall.